Respeite a família. 9, 95, 10, 58 15. Acabou! Mas amanhã tem mais. Mas muito obrigado. Grande audiência de ponta a ponta do nosso Cidade Alerta. Muito obrigado mesmo. É bom demais trabalhar com vocês e pra vocês. Vem aí mais notícias, mais informações. Com Lívia Braz e Luiz Carlos Braga. Braga, boa noite. Pensei que você fosse falar boa noite, boa sorte. Boa sorte! Lembrando o <risos> nosso amigo Paulo Henrique Amorim. É isso aí Henrique, obrigado. Um, um abraço. Bom descanso para você. Boa noite a todos. A discussão sobre o novo projeto do Passe Livre Estudantil começou hoje na Câmara Legislativa. Uma audiência pública reuniu deputados e também a população para discutir sobre a proposta de restringir o benefício passe livre continuaria totalmente gratuito, mas só para estudantes de escolas públicas, bolsistas, alunos com financiamento estudantil como FIES ou ProUni na rede particular e alunos que tenham renda familiar abaixo de quatro salários mínimos. O restante dos estudantes deve pagar o valor integral da passagem.